Gente, seguinte, vou até tirar meu óculos sério aqui Que tem uma coisa pra falar pra vocês Na vida a gente tem notícias boas e notícias ruins A boa é que nossa plantação cresceu A ruim é que... Sabem o Sheldon? Esse daqui? A nossa galinha inteligente? Eita, gente. Acho que roubaram ele. Para quem não viu o Sheldon, ele é esse aqui. Esse aqui a nossa galinha. Coisa mais linda. Saudade do Sheldon. Gente, para tipo, quem não lembrava do Sheldon, ele ficava aqui no segundo andar. Aqui, ó, cuidando das outras galinhas. Cuidando essa nossa galinha de pederneira. da de farinha de osso, da galinha que gera carvão, da galinha que gera ferro. Ele ficava aqui. O Sheldon ficava aqui. Eu não, eu não acho ele em nenhum lugar. Eu já em todo canto. Eu, eu, eu não entendo onde ele pode estar de verdade. Pera ah. Sheldon Sheldon, Sheldon. Sheldon! Eu tava com tanta saudade. Como você foi parar na varanda? Suspeito. então deixa eu botar moco no sério de novo aqui, né? Agora sim. Bom dia, gente. Tudo bom com vocês? Agora eu tô bom. <risos> Meu Deus do céu, mano. O, dia, o dia começou insano, né? Na real, pra quem não tá ligado, ontem a gente usou as nossas galinhas que geram ferro e que geram carvão pra abrir uma loja, a primeira loja de Utopia. Quer dizer, a primeira loja que foi aberta desde que eu me mudei pra cá, né? Porque já tinha outras lojas, né? Vamos lá, porque eu quero colocar mais estoque de carvão e ferro. da a gente já resolve um proble esse probleminha aqui. E eu também queria enviar uma carta pra todo mundo, não sei como fazer isso ainda mais, avisando que a gente tem uma loja, né? Pra o povo poder vir comprar. E quando a gente tava chegando na nossa loja, do nada apareceu se uma pessoa nova. Oh, opa, opa, amigo, amigo. Uh, o, o, oi, boa tarde. Boa tarde. Tu, tudo bom com você? B bom prazer, eu sou o Lajota. Prazer, eu sou o Bial. Como é que você tá? Eu, eu tô bom. Tá bom, Ó, eu tenho um óculos igual ao seu, cara. Olha isso. <risos> Mano, assim, ah, você tem o um óculos, mas você sabe fazer a dancinha? Não, cara, é. como é que é assim? <risos> tem que ter gingado? Ó, oh, deixa eu te falar uma coisa. É... Como é, que é esse nome mesmo? É Bial, Bial, pode me chamar. Bial, assim. deixa eu te falar uma coisa, mano. Você tá bonito com esse óculos estiloso, mas vamos mandar a real aqui. Você como morador de Utopia, você precisa ter recurso, né? Adquirir um recurso, ferro, carvão e por aí vai, não é? Sim, sim, sim. Por, por isso que eu tô fazendo algumas coisinhas também. Sim, se, se, sem falar que você tem uma mochila linda que dá para colocar líquidos nela, né? E um uhum. balde ia ser bom para isso, não é? E com é balde. Você faz, faz com ferro, né? Então por que você não entra aqui e compra os minérios da minha nova loja de minérios? Ah, ah. Essa loja é sua? É, ó, vem cá, vem cá, entra aqui, seja bem vindo. Essa ah, aqui é a Ana, ela é a nossa atendente aqui. Ela é muito gente boa. Tá legal. E é... Aqui, ó, você clica aqui, ó, na, na, na, na nossa vendinha. Você pode comprar 16 barra por dezão ou 16 carvão por, por dezão também. Ah, entendi. É assim, eu já vim aqui mais cedo, entendeu? Eu tenho que te confessar uma coisa. É, que, ó, é que essa loja não existia comprar. antes, eu comprei ela hoje. Ah, tá, entendi. Mas é que eu tava querendo fazer uma loja de minérios aqui também na cidade. Sério? É, verdade. Eita. você não vai comprar, né? Eu acho que não preciso, não. A não ser que você venda algum minério especial aí, mas no, no momento eu, não, eu acho que não quero nada, não. Bom, eu acho que só tem o jeito de se resolver, né? Como que seria isso? Ah, na forma mais fácil. Bé, eu lhe desejo sucesso no seu negócio e se em algum momento você precisar de algum minério que eu tiver, fala comigo, a gente se ajuda. Tá bom, pode ser então. E eu posso te fazer uma pergunta um pouco pessoal? Depende, a gente acaba de se conhecer, né? É, então, mas é... eu namoro. Não, não é isso. <risos> ah, não, não. tô, tô solteira para falar. Pera, pera, pa, ó, como que você consegue esses minérios assim? Porque eu tava andando por uma casa aí e eu vi hum. um cara que tem uma galinha de carvão. E qual a sua opinião sobre isso? Eu acho um pouco OP demais, né? Você não acha isso também? muito fácil de conseguir minérios assim. Eu não por exemplo, sei, ele tá cuidando das a galinhas, mim... tratando igual a filha dele. Então, mas eu tô lá ó cuidando da minha plantação vários dias, vários e vários dias para conseguir meus minérios. E aí vem um cara com uma galinha. Ele não Ma sabe mas a nada. galinha tem que se alimentar também. Ah, é verdade. Por esse lado, eu não tinha pensado. Assim, ó vou te falar, eu sou o cara das galinhas. Peraí, mentira, não, não é possível. É, não, não, assim, eu poderia esconderte de você, mas é que assim, eu vou ter que te mandar real. Eu, eu, eu cuido das galinhas, eu dou comida para elas, do carinho, fui para Pra etiqueta pra elas não tomar chuva eu, eu cuido delas de verdade, dá um Real Trabalhou sim, e eu gosto delas Ah, entendi, entendi, então assim, vamos fazer o seguinte Então, depois um dia, é, eu te convido Pra você ver minha plantação, e se você quiser Alguma coisa lá, que possa ser útil pra suas galinhas Você pode falar comigo, pode ser? Aliás, é, eu moro pra lá Tá, me visita depois, depois da montanha É uma casa, ah, você sabe qual é, você foi lá Você né? falou? Eu, eu, eu moro perto de você Eu não sei se você viu que tem uma super Base gigante lá pro outro lado Eu moro entre a sua casa e aquela base gigante. Vou, vou procurar depois, tá bom? Nós Noi, tá. se fala, fechou? Tá, tá bom, então, Lajota. Um grande abraço, cara. É nóis, tchau. tchau. Bom, esse papo do Bel na real, é meio estranho, né? Não, Ana? Não sei se você ouviu, mas tudo bem. Bom, vamos colocar mais ferro para vender aqui na nossa loja? Que, querendo ou não, eu percebi que a gente só consegue vender de 10 em 10 barras. Não dá para colocar um pack aqui. Então eu estou dividindo todas as nossas barras aqui ó, para ficar mais fácil já. Mas o carvão, como a gente vai vender de 16 em 16, vai colocando aqui. A parte boa é que dá tempo das galinhas fazer mais minérios enquanto a gente não arruma tudo aqui. É só colocar aqui, ó, 10 por 10, 10 por 10 e assim por diante. Já nos carvão é 16 por 10. Ó, oh, muito bom. Agora tem muita coisa para vender. Sobrou um pouquinho aqui. Acho que é só sucesso, né, dona? Vamos torcer para a gente fazer umas boas vendas, né? Agora, querendo ou não, eu tenho algumas coisas para fazer em casa, mas... Quem é aquele ali? Oi! Ah, uh, oi! Uh, olá, você olá. é do bem, cara? Você é amigo? Uh, sou, sou, sou, eu sou amigo Lajota, La prazer. Lajota, você é cosplay? Uh, não, por que, que seria cosplay, ué? Tá de mascarinha. Ué, e você tá usando um roupão no meio da rua, e, e é normal isso aí? Mó calor, tô demonstrando aqui o meu peitoral musculoso. Tá, mas e, com óculos coloridos, Que que é isso? Ah, eu ganhei de um amigo por 10 conto. Aqui não vou questionar. Eu só tenho uma pergunta para te fazer. Hum. Você conhece. Você viu um cara? Peraí, de... qual que é o seu nome? Qual que é o seu nome? Ah, meu nome é Phantom. E o seu nome? Ah, eu sou o Lajota. Oi. oi. Oi, oi, Lajota. Você mora aqui perto? Eu moro para lá, depois das montanhas. Ah, tá, bom, bom saber. Mas eu tenho uma te pergunta. Você viu um cara de roupa de hospital andando por aqui? Sim, sim. Sim. Aonde? Aqui, bem onde a gente tá. Aqui que? Você não sabe algum lugar onde ele pode ter ido? Sei, é onde ele mora. Ué, me, me, me leva até lá, eu te imploro, por favor, preciso encontrar ele. Claro, mas ó, por que você não comprou um minério antes na minha loja de minérios? Você tá tentando me extorquir, é isso mesmo? Não, aqui você não tem nada, acho que uma, uma armadura ia ser bom pra você, né? É tá, que lá mas... onde ele mora é muito perigoso, sabe? Mas só uma pergunta, se eu não comprar nada, você vai me levar lá? Você vai descobrir em breve. Deixa eu lá comprar isso. Mano, essa cidade só tem gente muito capitalista, por que tudo aqui envolve dinheiro? Eu também não sei, eu cheguei aqui essa semana. Aqui, ó, que compra. Cadê? Deixa eu ver aqui. Meu Deus, nossa, mas é aqui é muito caro. Tá super barato. Você tinha que então da sua conta com minério? Você comprou o quê? Eu comprei ferro. Você é meu primeiro cliente, sabia? Não tem promoção especial não de primeiro cliente? Tem, toma é sanduíche de frango. É tudo que uh. eu tenho. <risos> Ó, por sinal, a resposta da sua pergunta é sim, eu ia te mostrar onde ele mora sem você comprar, mas eu sempre quis ser um primeiro cliente. Eu quero devolução. Ah, você quer mesmo? Eu quero reembolso. Por favor, né? Tá bom, me leva lá ah, agora. Faço uma dancinha pra você. Tá até que estiloso, tá? valeu, valeu o entretenimento, me leva lá agora. Tá, me, me segue. Basicamente, ele mora logo atrás dessa montanha também, ele é meu vizinho. Parece mora ali perto também? Sim, na real eu tô vindo falar com ele exatamente agora. Ah, mas só uma pergunta, ele te contou alguma coisa estranha? Algum de alguém que caiu assim do céu, alguma coisa do tipo? Não, a única coisa estranha que ele fez foi começar a conversar comigo, reclamar de dor de cabeça, ficar zanzando pros lados e correu. Ok, então ele deve estar tá bem perdido. Sim, muito. Mas não é só ele, não. Por sinal, eu também estou perdido. Só uma pergunta. Você acabou de chegar nessa cidade? Sim, e eu basicamente... Eu acho que todo... Eu não sei se você também, mas todo mundo que eu conheci até agora chegou nessa cidade faz um tempo e ninguém tem memória de nada. Diante disso, pelo é, menos eu não tenho. É isso eu que eu tenho. te perguntar. Parece que todo mundo chegou aqui de uma vez só, não é? Mas você chegou por onde? Você tem memórias de... Onde você ah, viria. eu vim de uma cidadezinha no interior Ah, então tu, tu lembra das suas coisas? É, lembro, lembro sim Eu, eu era um fazendeirozinho eu Trabalhava na terra, plantava batata E daí vim aqui pra cidade Então tu não me conhecia antes? Ah, não, por que eu te conheceria antes? Não sei, eu não lembro de nada, eu queria alguma resposta Oh, quero te fazer mais uma pergunta Essa é extremamente importante Você hum. foi buscar teu dinheiro lá no banco? Uh, sim, foi assim que eu abri a loja Tá, quem te contou que você tinha que o dinheiro no banco? A Poki. você sabe quem é a Poki, né? Ah, sei, eu comprei um hambúrguer com ela lá Ah, então, assim é, Sim, ela é uma gente boa, né? Tá, mas. Você já se perguntou por que você tá ganhando dinheiro no banco de graça? Uh, eu acho que é pra gente poder morar na cidade e começar a se habituar aqui, não é não? É, mas isso é normal? Teoricamente sim, quando você não tem nada, o governo te dá alguma coisa pra você poder tentar melhorar e resolver sua vida, não? Tá, de vez em quando sim, né? Mas não, nunca vi tanto dinheiro assim. Ó, eu vou te falar uma coisa, não fala pra ninguém, tá? Eu acho que aqui tem alguma coisa muito errada, mas até eu recuperar minha memória, eu vou tentar viver. Eu tô fazendo a mesma coisa, quer dizer, eu já vivo minha vida, né? Eu vim de... Pai, essa aqui é a casa dele? Nossa, essa casa linda que é minha, né? Que a casa dele é caminho, entendeu? <risos> ó, por Olha sinal, ó, quando quiser, você é totalmente mesmo para roubar. tá? Se for para roubar não, é não, mas se for para visitar e fazer amizade, você é totalmente bem vindo aqui na minha casa, tá? Ah, tá. Depois de levar pra minha casa, quer dizer, não tenho bem uma casa. Eu tô morando num foguete abandonado. Sério? Sério, um foguete que caiu do céu aí. Eu, eu adoraria ver. Eu nunca vi um foguete, na realidade. Você nunca viu um foguete? Não tem foguete aqui? Não sei, eu não lembro. Tchau, aqui é a casa dele, ó. Ah, perfeito. Tô doido pra falar com ele. Bom, eu queria falar com ele também, mas eu acho que você deve ter algumas coisas pra resolver. Então, eu vou esperar um pouquinho. Pode ir lá, tá? Eu quero falar em particular com ele. Depois você pode falar com ele, é rápido. Tá. Faz o seguinte, fala pra ele bater na minha porta depois que falar com ele, por favor. Tá, pode ser, pode ser. Tá, obrigado. Tchau. Tchau. Tá, esse Phantom alguma coisa. Ele parece saber de algo. Eu ainda não sei o que é, mas. Bom, deixa ele falar com o House, depois o House vai em casa e eu converso e tem que conversar com ele. Por agora, eu acho que a gente precisa. É errado falar isso, mas eu acho que a gente devia parar de espionar nossos amigos depois para ver o que tá acontecendo. Se é que dá para considerar ele meu amigo. E por agora, eu vou pegar esses trigos, vou fazer uns pães, umas coisas do tipo e vou esperar o House aparecer mesmo. Ô, oh, de casa! Ô! Oh, nossa, que barulheira essa. essa, essa ei, que tá aí, aqui ei, não tem capangue, <risos> vim! <risos> Opa! Aí, rapaz? Já é, mano, entra errado, entra aí. Não, não, não tem muito Entra, espaço ei. aqui Não tem muito móvel aqui Mas pode entrar E aí, como pode ajudar? Eita, que casona bonita, cara bom o Foto falou que você tava querendo atrás de tava me chamando Queria falar comigo Ah, não, eu que queria ajuda, na verdade Ô, ô, ô, o Reis, uhum. é, na, na real, vamos na sua casa Vamos conversar na sua casa Tá, vamos lá Então, ó, seguinte Eu tava trabalhando na sua casa E eu vi que você tem umas picareta muito diferenciada Bonita, cara É, verdade, cara Desde que eu cheguei nessa, nesse lugar aqui Eu tô trabalhando como ferreiro Aprendendo a fazer várias ferramentas espadas, até armadura. Era exatamente o que eu queria ouvir. House, me vende Eita. uma picareta? Eita. Então, a questão do ferreiro é que as picaretas são totalmente personalizadas. Então, eu posso usar literalmente qualquer minério, bloco, até madeira dá pra usar para confeccionar elas. Pera, então se eu você quiser, quiser, sei lá, tipo, fazer uma picareta desse bloco aqui e, e dessa grama aqui e, sei lá, desse, dessa madeira que dá. Quase praticamente todo o material que existe nesse mundo a gente consegue oh! colocar. Nas ferramentas, principalmente a picareta, que é três partes. eu posso ter uma picareta que é roxa? Você chegou no momento certo. Eu tava confeccionando uma picareta desse. Cara, vamos entrar aqui que eu vou pera mostrar. Peraí, peraí, peraí. Qual, qual que vai ser o valor? Eu quero comprar uma picareta. Mas, peraí, pera, eu quero, quero comprar uma picareta, mas quero saber o valor, né? O dinheiro não quero do céu. Não, primeiro vamos fazer a picareta, você testa, vê se gosta. E aí, depois, se você gostar, aí a gente negocia quanto vai ser. Mas eu prometo pra você vê que você não, não gostar, tocar, nem não. comprar, não, né? Não, aí você só devolve ela. Mas, ó, eu já quero deixar bem claro aqui, eu quero uma picareta. Boa, uma pequena tem que ser rápida, que dure muito tempo, que, tipo, praticamente não estrague e rápida. Eu já falei rápida e, e, já. e roxa e rápida e, e que quebra é bloco. Tipo, qualquer bloco, até obsidiana. Hum. Tá, tá, tá, tá. Cheguei, cheguei, cheguei. Ó, é, é eu, eu não tô acostumado a fazer picareta pra vender, sabe? É mais pro pessoal trabalhar aqui como minerador e tal. o pessoal da vila, né? Mas... Ah, e, e pera aí tem mais uma coisa também aqui, ó. Tá, aqui na minha carteira eu só tenho... Só tenho sem conto, tá bom? Só tenho sem conto. Hum? Então, tipo assim, tem? não, tá não tá bom, pode bater tá tá sem bom. conto. Tá bom, tá, tá. bom. Tá. Pode crer. Ó, eu vou fazer uma picareta pra você usando esses blocos especiais. Olha que maneiro que são esses blocos. Os blocos roxo ah é o seguinte... Não, eu, tem, eu, roxo, eu, tem azul, tem eu, tem eu tenho o Mike. Não, eu tenho mais que não, eu tenho que não Eu tô disposto Olha a pagar todo o meu dinheiro pelo bloco roxo Deixa eu colocar aqui para fazer um bloquinho Caraca Pra confeccionar a sua picareta Eu vou usar esse bloco maneiraço aqui, ó A cor dele, ó Mano, que bloco Não, é, é esse? Né? É um bloco de Night Slime. É uma uou, junção uou. daqueles três blocos para fazer um minério. Ah, então parece que é tudo slime? É tudo slime, cara. Então, esse aqui é, três tudo é, é tipo um super slime? É, é um bloco de slime tunado. Gostei, gostei, gostei, gostei. Mano, aqui ó, aqui ó. Descendo <risos> eu gostei, <risos> gostei, gostei. tá empurrado. Gostei, gostei da docinha. Bom, vamos aqui ó, vou colocar, vou fazer aqui as peças. Fazer a peça da picareta. Deixa eu... Que bonita, roxo, roxo, tá? Bom, agora eu preciso produzir a parte que encaixa, que segura a cabeça. Sim, os arames. os araminhos ah, para grudar é. tudo. Né? Isso. Os araminhos, a cola, o um grude. E é esse solo pegajoso. Vou fazer um pouquinho mais dele também. Parece que vai fazer uma pequenita com lama. <risos> É lama, cara. Já fiz aqui o bloco. Agora a gente vai colocar ele aqui pra esquentar. Ah, e ele vai fazer um cristalzinho pra gente de slime. Não é jeito, vai fazer então é tijolo, né? Porque esquentando lama vira tijolo, não é? Não, não, não, não. Esse aqui é uma coisa totalmente especial. Olha pra esse bloco aqui, oh. que lindo. Caraca! <risos> Nossa, essa fornalha é da... doida, hein? Gostei. É. Cara, você tem que ver as coisas que a gente pode fazer com os blocos. Agora a gente volta pra cá e se tudo der certo, a gente vai usar essa mesa aqui de partes. E aí, finalmente oh. a gente vai ter o ligamento, ah, tá vendo aí? Ah, tem o, o xizinho agora, né? É, isso aqui é tipo a coisa que encaixa uma peça na outra. Agora sim vai estar tudo certo. Vou colocar aqui, vamos pra outra mesa que é essa daqui, a estação de ferramentas. Nela, ah. a gente seleciona a picareta uhum, uhum. e aí a gente só joga todas as peças lá. E olha ah, essa picareta escurrindo. É tipo um quebra cabeça -ca Minha picareta é de osso roxo e verde? É, bota o um nome nela, fala o um nome. Mano, vai ser... rock oh, que veia. Mano, é muito do rock essa picareta. Você consegue pegar ela? Peg Uh, uhum. okay. <risos> é uma picareta? Aí, ó, aí que bonitona. Picareta de osso com a cabeça roxa, velho. Que da hora, velho. Vou, vou testar ali, vou testar ali. Vamos lá, Vamos lá, testa Mano, lá. Mano, que da hora. Tomara que ela dure bastante, né? Oh! É, Haar, yeah. ela é boa, mas Cultiva. não o suficiente. Preciso de mais é. velocidade, que a gente pode fazer? Mais velocidade, cara? Bom, eu tenho um truquezinho na manga que eu não quis falar até agora, hum. mas eu acho que a gente pode melhorar isso aí. Presta ela de novo pra mim. Tá. Beleza. Vamos lá voltar nas mesas lá. Cara, o que que eu fiz agora? Bom, eu coloquei um upgrade de velocidade feito com redstone na sua picareta. Dá uma olhada aí, ó. E, e como que eu faço isso? Cara, não, já tá pronto, já tá meio que equipado a redstone na sua picareta. A partir de agora, você precisa coletar bastante redstone, trazer pra mim, e aí eu vou colocando cada vez mais, e ela vai ficando cada vez mais rápida. Tá, deixa eu ver então. Quanto mais redstone eu pegar e te entregar pra você aqui, mais rápido ela vai ficar? É. E eu só usei uma das habilidades dela, dá pra colocar mais duas ainda Tá, House, mas tem mais um problema ainda, eu percebi que ela já gastou Como que eu faço pra, sei lá, ela durar mais tempo? Porque eu quero minerar bastante e eu não quero que ela quebre do nada Ah, uh, bom, eu vou falar pra você uma coisa que é segredo e ficção entre nós, tá? Não pode falar pra ninguém Não, tá tranquilo, tá tranquilo Você sabe aquelas pedras que tem musgo ao redor delas? Você já viu alguma por aí? Sim, sim, sim. Eu tenho, tenho perto de casa, onde tem aqueles monstros, né? Isso, isso, isso. Muito parecido com essa daqui, ó. A gente vai precisar de oito delas pra fazer um oito? item especial. Tá, daí minha pingareta vai durar bastante, né? Pra sempre. Tá, vamos lá em casa, então, que tem. Vamos lá, em casa. vamos lá. Ó, Raul, oh, eu acho que é, é, é aqui, é bem aqui, Raul. Ó, oh, eu até coloquei oh, uma tocha boa. pra não ser nenhum monstro e tal. Se quiser alguma coisa do bom, aqui, pode pegar, por sinal, tá? Não, não quero nada. Tá, tá, tá. Não, não quero, não. Vou pegar só vamos pegar só os blocos de com musgo, que já vai servir pra gente. Bom demais, eu vou pegar bastante, daí o que sobrar você pode pegar para você, tá bom? Boa, boa. Oh, que sorte em ter esse negócio de músico perto dessa casa, cara. Eu acho sorte o negócio do monstro aqui, ó. Eu vou usar para várias coisas depois. <risos> verdade verdade. Que que é isso? Olha o monstro, vai Vamos sair daqui que Ai, meu Deus. é o um monstro invisível, meu perigoso Meu Deus, cara, velho Vamos embora daqui Beleza, agora que a gente já tá aqui Manda as pedras pra mim Ó, tá, vou pegar tudo aí Pega pra você tudo Boa, boa, boa Beleza Ó, eu coloquei nove delas aqui E consegui esse negócio aqui Que é a bola de musgo Tá dizendo que esse mato aqui Vai ser a salvação da minha piqueneta? É muita loucura, mas acredita, vai dar certo. Agora, você vai ter que clicar com esse musgo em um bloco distante, que eu tenho um, um acaso, bem aqui. Vai gastar 10 XP, seu. Você tem XP? Peraí, vai gastar 10 níveis? É. Só tem... Não, não, vai, vai, vai, vai. para botar. Vou botar aqui, ó. Vai lá. Clica com ele. E. Tá, foi, foi. Como que ele ficou? Tá, tá, tá brilhando, eu perdi. Tá, e agora? Agora é só a gente juntar os dois. E a sua picareta vai ficar infinita. Você pode usar XP pra reparar ela. Uh, fica lá, que ela ganhou uma partinha ali mais bonita, né? Mano, se te falar aqui, cara, que não, não tá reparando não. Não, não. não funcionou, não tá indestrutível. Cara, aqui tem um carvão aqui, ó. Tenta pegar esse carvão. Vamos ver se carvão. com XP vai dar certo. Carvão. Mas não tá dropando experiência de Carvão. carvão? Eu vi barulho de pegar, porque ela tem que você tem que coletar XP e ela vai reparando aos poucos. Peraí, então quando eu pegar alguma coisa que dá experiência, em vez de experiência vai para picareta? É, exatamente. Hum. Então aquele spawner vai ser útil, né? É, já tem uma utilidade pra ele, cara. Bom, de qualquer forma, então, eu acho que eu vou coletar uma série de e depois eu vou, eu vou trazer aqui pra você. Raus, muito obrigado, mano. Quanto que ficou? Cara, o lance é o seguinte. Eu tô precisando de um favor. A gente, que, que tal? A gente cobrar em troca de um favor? Não, tá fechado, então. Raus, vai lá em casa depois e fala sobre isso que a gente resolve esse treco, então. Fechou? Ah, beleza. Valeu. Faça um bom proveito, da picareta. Tá, tá bom, eu que agradeço. Então, agora, nós temos basicamente a melhor picareta de todas Pelo que eu entendi, toda vez que eu minerar com ela Ela vai se auto reparar, isso é bom Isso é muito bom, agora Vamos pra casa que eu preciso descobrir o que o House quer